Se você se sente para baixo, sem inspiração, você olha no armário e parece que não tem nada. É aquela velha história, né? não tenho nada para vestir. Você olha e nada combina com nada. Você tenta uma blusa, uma saia, uma calça, um vestido e nada fica bom. Aí você se veste, se coloca uma roupa, vai para rua e aí você se compara, começa a se comparar com outras mulheres. E aí assim, ao invés de você pegar tudo isso e guardar, você fala, não, eu vou comprar mais roupa porque aí eu vou ter inspiração de novo. Eu vou sair bonita igual aquelas mulheres que eu vi hoje. Aí você vai para casa. Aquela semana você usa todas as roupas que você comprou. E aí na próxima semana você entende que tá tudo igual. Nada continua combinando com nada. Você só tem peças novas no seu armário. É um ciclo vicioso. Você acha que não tem nada para vestir, você compra uma roupa nova. Aí aquela roupa nova não combina com a antiga. Aí você compra outra.